Platin! Já morreu atropelado hoje, Platina? <risos> Fala, galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo. E hoje eu vou pegar mestre de novo nessa temporada aqui, né? Já peguei, né? Mas vou pegar de novo nessa partida. E fazendo a tática do gás, né? Eu sempre falei pra vocês lá a tática do gás, mas quando eu tava lá em ouro, em, em diamante 1, diamante 2, né? Eu nunca fiz a tática do gás pra vocês quando eu tava em, é, pegando mestre, né? Então, Vou mostrar pra vocês, galera, que toda vez que eu pego o Messi é fazendo isso. Então não tem outro jeito, porque tá? você nunca perde ponto, entendeu? Vamos então, cair uma anda comigo aqui. Eu encontrei um Zé Carrinho nessa partida, galera, que eu lembrei dele na hora, o nick dele. Ele matou o Edzão atropelado. Ele era em far, né? Daí ele matou.. jogou o Edzão longe e voltou. Atropelou de novo, finalizou com o carro. Depois acho que atropelou o God Wings ainda. Tem aquele outro também, só que não, não foi o mesmo, né? Daí que matou o El Gato lá atropelou, né? O El Gato por tuk tuk. Tem é hack, é Como é que fala? É, o hack, né, também os o Zé carrinho atropela hack. Velho, tem hora que o Zé Carrinho ajuda demais, mano, demais, demais da conta. Só quando ele resolve te matar, daí não tem como fugir, cara, porque eu falo para você, os caras é bom demais. Meu Deus do céu. É muita sorte, não sei se é bom ou se é sorte, cara. É demais, é demais. bom eu tô escutando o cara andando aqui perto de mim, porque com certeza está bem pertinho. Eu não tô com medo. Já tô com a P40, Pente 2. Não, sem pente. Ó, já levou uma na cabeça. Já era, finalizei. Te obrigado. Ninguém mandou ficar ali lutando, igual o besta também. Não adianta ficar assistindo, cara. Já perdeu 50 pontos, ó. 37, ó. Top 37, você deve estar tá indo de uma 4 também. Se lascou. 50 pontos, já foi. Pode voltar pro lobby e iniciar outra partida. Tentar recuperar aí. Igual eu fui iniciar a partida achando que era modo classe pra ver como é que funcionava aquelas plataformas. E era desgamos na partida ranqueada, velho. Nossa, que bosta. Mas ah, já recuperei de boa, agora falta aí acho que 20 pontos, né? Tô com 3.180 de novo, falta 20 pontinhos só pra pegar a mesa. E nessa partida a gente vai pegar, né? O problema aí é o tal do Zé Carrinho, cara. Ô oh, meu Deus, o Zé Carrinho me atrapalhou demais, cara. Nossa, você não faz ideia. Vocês assistem esse vídeo até o final, vocês vão ver o que aconteceu. Vocês vão ficar louco da cabeça! Zé Carrinho mata Hack, mata Godwins, mata o Edzão, mata a Serol, mata o Capitão Marulho, mata o Gato, mata o Gide, mata todo mundo, velho. Você é louco, mano. Zé Carrinho superando tudo, cada dia mais. Mas agora eu aprendi a jogar eles pra debaixo da terra, né? Ele chegou perto de mim, vai pra debaixo da terra. Tchau, obrigado. Volta pro lobby. Mas é uma coisa boa, cara. É boa demais. Você é louco ficar dentro do carro, mano. Ninguém te acerta, velho. Você fica dentro no carro, ó. Vocês têm uma ideia o que, que eu vou fazer? Ó. já, Minha mochila, eu tô com a mochila 1. Tem espaço, mas já vou deixar dois kits lá em cima, porque aqui embaixo tem bastante. Então eu vou começar a juntar kit médico aqui embaixo. E vou levando lá pra cima. Vou deixar tudo num lugar só, entendeu? Eu já tô com sete kit médicos. Eu já poderia muito bem ficar ali dentro, tranquilo. Sem precisar de lutar mais nada, até o gás fechar. Aí depois do gás, eu começava a lutar de novo, né? Só que daí pode passar gente aqui ainda, fazendo a tática do gás também E eu posso ficar sem kit médico, né, e daí já era Agora tem as plataformas, né, galera Então você não precisa se preocupar, velho, com chegar no gás Essa plataforma leva você do outro lado do mapa, pra vocês terem uma ideia Pode ficar tranquilo, dá tempo você chegar Ó, oh, colete 3, bom demais, isso é ótimo Mochila 2, eu tava precisando muito Vamos procurar kit médico agora, né Nossa, meta agora é achar kit médico ó oh, e sempre, sempre com a arma na mão, cara, início de partida. Nunca deixa a arma nas costas, cara. Sempre, sempre arma na mão. Você não sabe o que vai acontecer. Em qualquer momento, opa, um gelinho. A qualquer momento pode aparecer alguém, cara. Se o cara já tiver com a arma na mão, até que você pegar, você já levou, você já morreu, entendeu? Não tem o que fazer. É muito rápido. Véio. ainda mais se for P40 e 12V, então. 12V é um tiro só. Então fica com a arma na mão, velho. Não custa nada. Então vamos lá, vamos ver se tem um cogumelo aqui. Com certeza vai ter, né? Bora aqui pegar a pistolinha e deixar o bastão na, nas costas, né? Qualquer coisinha. Uma bala que ele segurar aí já tá valendo. Beleza, um cogumelo de 100. Nível 2, eu acho. Não, nível 3. E vamos lá. Pulando igual uma gazela despenada aqui. Um canguru de uma perna só, outra quebrada. Opa, tá levando tiro. Opa, calma, calma. Sai foda, deixa ele pra lá. Vamos brigar agora, não. Vamos procurar kit tipo, médico. Faz o seguinte: eu vou ficar aqui porque eu já levei tiro. Com certeza vai vir alguém aqui atrás desse tiro. Que ficou marcado no mapa o pontinho vermelho. Vai vir alguém aqui atrás, vai querer matar ele. E vai acabar achando eu no meio do caminho. Então, vou ficar aqui bem quietinho esperando alguém aparecer. A safe tá aqui perto. Tem o. Ali a plataforma. Ih, dá tá tranquilo chegar na safe. Daqui eu já vou lá no meio da safe, ó. Nessa plataforma E o bom é que é essa plataforma véio, Até agora, eu sempre, toda vez que eu usei ela Ela sempre me deixa no lugar que não tem ninguém, sabe? Ah, e outra coisa também, galera ó, Você tem que ter o Ford, tá? Tem que ter o Ford E a fogueirinha, tá bom? Ó, se eu tivesse com a fogueirinha aqui Eu esqueci de pegar a fogueirinha Que eu tava usando o Drop antes Pra ver se eu pegava a lança Ou a grosa Ou o colete 4, né? Que eu não tava achando colete é... Eu esqueci de pegar a fogueirinha mas você tem que ter a fogueirinha aí, tem que ter o forte. tá? O meu forte tá nível 5. Mas se você tiver o Ford nível 2, nível 3... O nível 3 aí já tá bom, né? O nível 2 ainda é fraco, mas é qualquer coisa, né? Melhor que um personagem normal. Ó, tem um carrinho preto ali, velho. Então eu vou pegar o carro preto, não vou usar a plataforma. Não posso deixar ninguém pegar aquele carro. Opa, ó, anda! Entra... Ó, fica sempre pra mim, tá vendo? O cara veio abaixado sem fazer barulho, ó. Agora ele pulou. Tá vendo? Agora ele pulou, ó. Eu sei que eu não vou matar ele, eu não vou atrás dele, velho. Se eu fosse atrás eu matava, mas não, não vou atrás. Eu não sei com que arma que ele tá, entendeu? Eu não cheguei a ver direito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a rodar a casa aqui pra fazer ele correr, entendeu? Ele vai pensar que eu tô atrás dele, então se ele já ficou com medo, é sinal que ele é ruim, ele não sabe jogar direito. Então eu posso deixar nele que eu sei que eu vou matar, entendeu? Você nunca pode mostrar medo na partida, cara. Mostrou medo, os caras vêm atrás, porque ele sabe que vai te matar, porque você é ruim. Bom, vamos lá. Safe tá fechando. Essa safe aqui, ó, pra você ter uma ideia. Com certeza, tem certeza absoluta. Ele tá lá fora me esperando. Sair na safe pra ele me matar, entendeu? Olha só é o que eu tô fazendo. Olha lá ele lá. Vai pegar o carro. Ai, Ai, não tem mira. Nossa, não tem mira. Não pega no cara. uma bosta. Renderizou já. Mas aí, já deixou o carro. Agora vamos terminar de lutear. Não tem mais ninguém aqui, com certeza. Agora sim nós vamos terminar de lutear. Vamos pegar o um máximo de kit médico que nós puder, galera. Um máximo, um máximo. Se tiver 20 kit médicos, melhor ainda. 20, 25 kit médicos. O que eu preciso? Vamos ver se tem kit médico. Aqui sempre é bom de kit médico, né? Com certeza eu vou achar uns 2 ou 3. Aqui, já achei um. Hum, hum. Vamos lá, nossa preferência é kit que esquece munição, esquece tudo. Munição R eu posso pegar 150, né? Se eu ocupar espaço, por causa da, da A capa do Nossa, tava capa 1, ainda nem percebi, velho. Opa, panelinha, rapaz. Eu amo essas panelinhas, Salva demais. Cê tá doido. Ó, o gás tá indo. Tô com o cogumelo ali enchendo. Tô com o Miguel também, né? Que eu mato um cara e enche o... Me dá 60 de HP, né? QP. Tá vendo, ó, o gás tá fechando, o cara, não se preocupa, velho, o gás não vai te matar, pelo amor de Deus, o gás não vai te matar, é a primeira safe, se você tiver cogumelo, o cogumelo segura sozinho, você não precisa ficar com medo, de pra... com pressa pra chegar na safe, esquece a pressa, fica de boa, ó, tô tranquilão, precisa dar uma mira, né, nem que seja uma 2x, pelo menos, bom, sei que tem um cogumelo aqui, não tem nada aqui, essa bosta Não tem cogumelo, não tem kit mexe não tem nada. <risos> vamos pro observatório, que aqui também é cheio de kit médico, né, galera? Por isso que eu gosto de cair aqui, ó, no cemitério. Você cai no cemitério ali, caiu em cima da casa, já desce ali embaixo ali e já fica lá esperando. Fica quietinho lá dentro, cara. Fica quietinho com a 12 ou uma P40. Ó, já, já liberou o chamar drop. Vamos deixar o ar drop aqui já aí e... e vamos procurar mais kit, ó. O loot aqui, será que tem kit médico aqui? não tem e nesse aqui também não tem é não tem o que nós queremos vamos jogar logo esse, esse airdrop aqui né galera enquanto isso ele enquanto ele vem evoluindo e procurando mais kit né com oito kit ali eu passei mais um Mas tem outro ali embaixo não é a mochila dois Beleza, vamos lá. Ó, oh, e só deixa a segunda safe tá fechando ainda. Você só usa o kit quando já tiver vermelhinha a vida, tá? Eu já ia usar, aqui já tava fazendo errado. Você só usa... Opa, um gelinho. Tirei a sorte grande, hein? Você só usa o kit médico quando sua vida tiver vermelhinha. isso na safe 1 ou 2, tá? Se tiver já na terceira safe já não dava tempo. Se tiver no, 40, no 60, por isso você já começa a usar. Porque até que você usa, eu não tô nem com o máximo, então até que você usa o kit, você já morreu. Eu vou deixar eu aqui quando tô na primeira safe ainda, ó. Quando estiver chegando no 50 mais ou menos ali, eu já uso. E quando ele chegar no 40 no vermelhinho, já tá, já tá terminando de usar e já vai encher de novo. a airdrop já chegou. Tô com 8 kits só. Isso, opa, mais um. 9 kits, beleza. Eu preciso de pelo menos 13 kits médicos, cara. Senão eu tô ferrado. Opa, grosa! Ah, me dê, papai! Bom, vamos embora daqui, não tem mais kit, mas não pode ficar na safe, né? Nessa hora aqui, ó, pra você ver, já tá fechando a terceira safe Quando aparecer aquela safe, meu amigo, a safe vai matar muito rápido, muito mesmo Já fechou a segunda safe, já tá fechando a terceira safe como cogumelo Quando essa safe fechar, galera, já vai ser a terceira Então já vai arrancar, acho que 12, se eu não me engano Então quatro vezes que ela arrancar já era, você já morreu Vamos pegar o, o carrinho preto ali, né? Vamos embora Acelerar pra safe Vamos o que tem aqui. Não tem nada aqui de pressa. a ah, granadinha eu vou pegar. É, parece, o cara ali. É, parece que mataram ele. Ou ele se eliminou, velho. Aqui, ele se eliminou aquela hora, velho. Ele viu que eu ia matar ele se eliminou. Por isso que eu não matei ele, desgraçado. Olha aqui o tanto de kit mexe gelo, velho. Meu Deus, a sorte grande, galera. Tiramos a sorte grande no jogo, hein. Caraca, mano, olha isso, velho. Ganhei na Mega Sena, mano. Olha isso, velho. Caraca, ele se eliminou, mano. Olha, o colete dele tá novinho. aquela hora eu acho que ele ficou com um pouco HP. Ele viu que eu ia matar ele e ele se eliminou pra me dar kill. Que cara burro, velho. Nossa, mano. Agora sim. Ah, agora eu tô de boa. vou pra safe agora não. Tem mais alguma coisa pra mim aqui? Acho que não. Vou pegar um... Pentezinho de p e né, só e vambora. Ó, galera. Fechou a terceira safe, tá? Fechou aquela grandona. A primeira. Depois fechou a segunda, aquela menorzinha e agora fechou a terceira. Tá vendo? Eu ainda. Olha isso, eu tô fora da safe ainda, cara. Se eu tivesse mais kit, eu ficava até a quarta safe. Quando essa fechasse, aí eu ia chegar na safe. E ó, você vê, ó, dá tempo tranquilo, cara. Tá vendo, ó? Isso é ótimo, galera. Não tem melhor, velho. Não tem mais o que fazer. Ó, top 12. Cheguei na safe no um top 12. Aqui, se você tiver em platina e tiver em diamante 1 ou diamante 2, até diamante 2 você vai ganhar 30 pontos. Se você matando um e tiver no top 12, do jeito que tá aqui, ó, entendeu? Ó, top 11, mais um já fica no top 10. Matei um, já vou ganhar 20 pontos. Aqui eu já pode se dizer que eu já peguei mesmo, entendeu? Vou ficar andando de carro aqui agora, igual um beijo, igual um Zé Carrinho mesmo, vou ficar andando igual o berço aqui de cá, até sair fechar ali. Esses caras estão andando de carro aí, ó, estão fazendo a mesma coisa que eu, tá? Tava no gás também, só que esse daí, com certeza, eles foram lá pra Centola, né? Centola também é muito bom de kit médio. Certeza que eles foram pra lá, né? Aí pega carro lá e fica andando aí, até fechar safe. Ah, é, olha só. Top 10. Aí, galera, eu vou pegar a Messi fazendo a tática do gás. E vocês ficam aí arrumando desculpinha, falando que não consegue pegar a Messi, velho. Porque ele não sabe jogar porque é ruim Ou que não tem sorte no jogo Para, velho, não tem negócio de sorte É só fazer isso, olha É só fazer isso, galera Eu faço isso toda a temporada Já é a terceira vez que eu tô pegando mestre. Então não fica arrumando desculpa, cara Corrige seus erros Se você errou, corrija seu erro Não fica arrumando desculpinha, mano Pega mestre logo, velho Você é capaz, como qualquer outra pessoa, mano Todo mundo, qualquer um consegue pegar mestre. Por mais que você não saiba jogar Se você souber andar com o carro, pronto, acabou só precisa saber usar kit médio Precisa saber pegar kit médio E andar de carro Pronto, olha aí Só isso Você nem precisa matar ninguém oh, Já estou no top 9 Você nem precisa matar ninguém Aqui eu já ia pegar 20 pontos Quando eu já estou no top 9 Eu já ia ganhar 20 pontos Todo jeito, sem matar ninguém ou Já matei alguém eu ia ganhar, Aqui eu acho que ganho 21 oh, Top 8 Ficando top 5 Já vai dar 23 pontos Top 2, 25. Se ganhar 26, 27, eu acho. Seria ficando de carro aqui qual besta, ó. O que mais você quer, cara? Vou pegar Messi, filho. E esse Zé Carrinho aí, ó. Um desses Zé Carrinho vai ser o que vai me atropelar. E é o mesmo cara que matou o Edson lá, aqui. Jogou o Edzão longe, foi voltou e finalizou o carrinho. Ó, vamos acelerar aqui bem. Agora sim, ó. Agora nós temos que pegar a safe. Agora nós temos que descer na safe e ficar quietinho. Por quê? Porque essa safe é muito pequena. Não dá pra você andar de carro. Qualquer coisa você vai ter que sair fora da safe pra andar de carro. E essa safe que ela arranca 55. Então uma vez que sair fora da safe já era. Ó, tô levando tiro. Não vou atirar não. Vou ficar quietinho. Vou só ver onde ele tá. Mas não vou atirar não. Porque tem gente aqui em cima de mim. Se eu atirar, os caras vêm aqui e me dar um capa. eu tô embaixo do morro, entendeu? Sem matar ninguém. Ó, top 4, velho. Top 4, galera. Você quer o que mais, velho? Você quer falar para mim que não consegue pegar Messi porque não consegue? Você não pega porque não quer, mano. Olha isso, cara. É muito fácil, mano. É muito fácil, velho. Fácil demais. Você quer jogar ruxadão pegando Messi? Beleza, então vai. Só depois não reclama. Ganha uma partida, perde três Ganha uma, perde três. Matei. Ó, ó o Zé Carrinho. Venceu o jogo ainda, olha. Zé Carrinho ganhou o jogo, mano. Ô, desgraça, tá? Nossa, velho. Aí, 24. Peguei Messi de novo, fazendo a do gás. Hum? Fala pra mim, Platina. Qual que é a sua desculpinha agora? Fala pra mim, Platina. Qual que vai ser a sua desculpa hoje? Pega a Messi logo, moço. Vai, pega a Messi e posta no comentário aí. Peguei